Aumente suas chances de ser contratado como propagandista em apenas um minuto. Siga os laboratórios dos seus colaboradores no mundo online e offline. Aborde-o sempre de forma agradável, objetiva e interessante e mantenha uma frequência aceitável nessa conexão. Adeque o seu currículo porque ele é o seu cartão postal. Um currículo enxuto e objetivo que sempre irá superar aquele lotado de informações. Na vida do propagandista, menos muitas vezes é mais. Vagas surgem a todo instante na indústria farmacêutica, por isso, você precisa manter o seu currículo atualizado nos maiores bancos de currículo e também no site das empresas. Monitore essas vagas e aplique aquelas que estão compatíveis com o seu perfil. O seu telefone tocar já vai ser tarde para se preparar. Por isso, comece agora. Conheça mais sobre os laboratórios, sobre a profissão, conheça mais sobre você, para que você possa ter clareza para contar a sua história de uma forma objetiva, lógica e autêntica. Meu nome é Celso Dias, eu sou o CEO da Benchmark Treinamentos, uma empresa especializada em formar propagandistas em todo o país.